Sejam bem-vindos ao trabalho em revista, uma produção aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere o evento em homenagem aos 25 anos de criação do TRT Mato Grosso. Essas bodas de prata, elas precisam ser lembradas na história, por conta dos nossos valorosos servidores, dos nossos é, magistrados dedicados. O Fórum Nacional de Contratações da Justiça do Trabalho é realizado em Cuiabá. Nós Estamos passando por uma fase é, de restrição orçamentária, uma, um ajuste fiscal forte e é o momento oportuno, justamente, para que a gente possa estudar esses riscos, analisá-los e buscar as melhores contratações. Dúvidas sobre a reforma trabalhista? A gente esclarece algumas com o juiz do trabalho, André Molina. E no estúdio, o entrevistado é o ministro do TST e corregidor da Justiça do Trabalho, Renato Paiva. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Cuiabá sediou o Fórum Nacional de Contratações da Justiça do Trabalho. O evento buscou aprimorar as competências dos gestores públicos na área de contratações e aplicações dos recursos públicos. Gestores e técnicos que atuam na área de contratações em órgãos governamentais do Brasil inteiro Estiveram reunidos em Cuiabá para o Fórum Nacional de Contratações da Justiça do Trabalho Durante dois dias, eles puderam debater sobre como melhorar a aplicação de recursos públicos o um evento com a adesão extraordinária que teve dos demais tribunais regionais do trabalho, bem como de órgãos públicos daqui do estado de Mato Grosso, ele demonstra eh, o quanto esse tema é sensível e importante, ao mesmo tempo a disposição do serviço público em se si aprimorar constantemente. Dentre os temas abordados estão a nova lei de licitações, combate à corrupção e boas práticas nas contratações. Na palestra de abertura, a secretária-geral do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, Márcia Sotti, analisou o impacto da emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos e a necessidade de se implantar novas formas de contratação. Tem feito isso nas contratações nacionais, é... Tirando da regionalização essas contratações, de modo a conseguir valores mais expressivos no mercado, tem feito isso é, dinamizando a sua própria rede interna de trabalho, ou seja, é, colocando a, uma forma diferenciada de olhar para as contratações com um, um cuidado e uma transparência cada vez maior. Para o palestrante do Tribunal de Contas da União, Frederico Goepfert, é fundamental auxiliar o gestor público para ter cautela nas contratações e não causar um impacto negativo. É possível manter o equilíbrio. Né? Nós estamos passando por uma fase de restrição orçamentária, um ajuste fiscal forte e é o momento oportuno justamente para que a gente possa estudar esses riscos, analisá-los e buscar as melhores contratações com resultados, com foco em inovação, com foco na economicidade, então o um momento é oportuníssimo para esse tipo de ação. O fórum foi promovido pelo CSJT e Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Além do Judiciário Trabalhista, vários outros órgãos públicos também participaram do evento. E essa semana também teve outro evento importante aqui no TRT. Foi o início das comemorações dos 25 anos de criação do Tribunal. Veja como foi. Palestras sobre os desafios da Justiça do Trabalho, ética, comunicação e a própria história do Tribunal. Esses foram os temas do evento em comemoração aos 25 anos da criação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Com tantos desafios que foram enfrentados por todos nós, com união, com amor, dedicação, eu acho que esse momento...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 O Tribunal Mato Grossense foi criado pela Lei 8.430 de 1992 e instalado em 21 de dezembro do mesmo ano. Antes da criação, a estrutura do Judiciário Trabalhista no Estado se resumia a duas varas em Cuiabá e outras três no interior, em Rondonópolis, Colíder e Cáceres ligadas jurídica e administrativamente ao TRT da décima região, com sede em Brasília, no Distrito Federal. Eu passei por, pelo Mato Grosso como juiz antes mesmo da criação do tribunal. É, estou há 30 anos na magistratura e aqui eu tive a oportunidade de trabalhar como juiz substituto, ainda na época da única Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá E depois, como já titular, eu também atuei aqui Ainda nos anos 80 De algum modo, cumprimentar a todos que fizeram parte dessa trajetória Pelos resultados mostrados hoje né? Um tribunal é, que cumpre o seu papel constitucional, legal É, é isso, é, é, um, é um momento de festejar mesmo a trajetória de progresso do TRT de Mato Grosso foi lembrada principalmente por aqueles que fazem parte da história desde o início da criação. A trajetória mostra que a justiça ela se situou ao longo do tempo de uma forma efetiva em todo o estado de Mato Grosso. Hoje nós temos o tribunal, né, por meio de suas varas do trabalho, né, é, praticamente ocupando todos os espaços mais longínquos do Estado. E a questão da própria infraestrutura, né? nós começamos em prédios alugados, e hoje nós temos um, uma situação muito boa para o atendimento do jurisdicionado, a nossa prestação jurisdicional. E ao longo do tempo eu aprendi que esse é um ambiente muito bom de trabalho, onde se trabalha muito, mas que se dá uma retribuição muito boa para a sociedade. Eu sou apenas um tijolinho né, nesse contexto aí, desse, desse grande tribunal. É um, hoje, quando eu olho, vejo tudo quando nós começamos há, há 25 anos atrás, eu sinto feliz porque eu também pude colocar o meu tijolinho nessa construção grande que é o nosso tribunal. Um banco de Vargas Grande foi condenado a indenizar uma trabalhadora por discriminação e pedido de conduta ilegal. Essas e outras notícias você confere agora no Giro da Semana. A ouvidora do TRT de Mato Grosso, desembargadora Elinei Veloso, e o ouvidor eleito para o Bienio 2018-2019, desembargador Tarcísio Valente, participaram dos debates sobre a regulamentação do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. As discussões ocorreram em Brasília, na quarta reunião da Rede de Ouvidorias, evento organizado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU. O Código instituído no ano passado estabelece prazos para que os órgãos públicos federais se adequem às regras que visam, entre outras coisas, melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo poder público ao cidadão. Música a segunda vara do trabalho de Várzea Grande condenou um banco por assédio moral a uma empregada. O supervisor da instituição foi acusado de uma série de condutas como discriminação às mulheres da empresa, maus tratos verbais e pedidos de condutas ilegais. Segundo a trabalhadora, o assediador usava sempre um tom de voz agressivo, termos chulos e constantes ameaças durante as reuniões para a utilização de práticas ilícitas, como a venda casada de produtos. Quando ela apontou que a prática é expressamente vedada pela legislação do consumidor, o assediador disse na frente de todos os colegas de trabalho que a autora e as outras colegas mulheres do mesmo setor pareciam as virgens de prostíbulo, com condutas sempre machistas, ele dizia nas reuniões que preferia trabalhar com homens, já que mulheres choravam por qualquer coisa, o que era comum após ouvir os gritos do supervisor. O banco foi condenado a pagar indenização por dano moral. Cabe recurso da decisão. O Pleno do TRT de Mato Grosso elegeu os novos dirigentes que estarão à frente da Justiça do Trabalho Mato Grossense no bienio 2018-2019. Para a presidência foi eleita a desembargadora Elinei Veloso e para a vice-presidência, o desembargador Roberto Benatar. A nova gestão que entrará em exercício em 1o de janeiro de 2018, será a primeira a contar com uma cuiabana na presidência da Justiça do Trabalho mato-grossense, além de marcar o retorno do desembargador Benatar à direção do tribunal, após ter sido presidente no período de agosto de 2003 a agosto de 2005. A reforma trabalhista vai entrar em vigor no mês que vem e as dúvidas são muitas. A partir desse programa, exibiremos uma série de respostas às questões feitas pelos nossos seguidores no Facebook. Quem responde é o juiz presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, André Molina. Primeiro agradeço a pergunta encaminhada pelos internautas, a Camila, a Ana e o Felipe, a respeito do tema que nós convencionamos chamar de direito intertemporal. Primeiro nós precisamos definir que a reforma trabalhista vai começar a ter vigência ou aplicação prática no dia 13 de novembro de 2017. Aí algumas dúvidas já começam a surgir. Como é que fica o meu contrato de trabalho? Primeiro, nós temos que dividir três situações. Os contratos que já se esgotaram ou que tiveram a rescisão até novembro de 2017, eles serão, ainda que julgados depois, em 2018, 2019, a legislação aplicável em relação a eles será aquela da época de sua vigência, ou seja, a lei velha, a CLT com os artigos antes da reforma. E sem dúvida também que os contratos novos, celebrados a partir de novembro deste ano, serão... 100% regulados pela lei nova. A grande discussão se dá em relação àqueles contratos que já estão em vigência e que serão alcançados pela lei nova e continuarão sendo executados. Como é que fica? Altera o contrato? Não altera o contrato? As verbas que eu já recebia, eu tenho direito adquirido a elas? Meu salário poderá ser reduzido? Essa, basicamente, é o ponto mais controvertido. E controvertido por quê? Porque há sinalizações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho em sentido diverso. Diz o Tribunal Superior do Trabalho, em alguns precedentes, que o contrato ele deverá continuar a ser executado com aqueles direitos que já foram incorporados, que já foram negociados e constam no contrato. Então, não poderia haver alteração nem redução de direitos. Esta parece ser a sinalização do Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, que está hierarquicamente acima do Tribunal Superior do Trabalho, em algumas decisões mais recentes, inclusive uma delas há poucos anos com repercussão geral de sua composição plenária, diz exatamente o inverso, dizendo que a lei nova, ainda que prejudicial em alguma medida, alcança os contratos em curso. E Isto na prática significa dizer, todos aqueles direitos que eu tinha no meu contrato em execução, parte daqueles direitos poderão ser reduzidos se não previstos na reforma trabalhista. Dou um exemplo muito simples que são as horas itinerárias ou as horas de deslocamento. Aqueles que são buscados pelo empregador para se deslocar ao seu local de trabalho sempre receberam aquele trajeto como tempo de trabalho, como horas extras. E agora a reforma trabalhista acabou com este direito. E aqueles que já recebem por dois ou três anos essas horas pararão? de receber, o direito será extirpado do seu contra-cheque a partir de novembro, segundo, repito, a posição do Supremo Tribunal Federal é que sim, que a lei trabalhista vai ter, no aspecto de direito material, vai ter aplicação imediata, alcançando inclusive os contratos em execução, em execução dali para frente. As verbas devidas no período anterior poderão ser tranquilamente cobradas com base na lei antiga. Eu acho que é isso, Eu agradeço a pergunta dos internados. E a gente continua falando de Facebook, agora você acompanha o que foi destaque durante a semana em nosso perfil na rede social. Quem conta tudo pra gente é a Júlia. Olá, Azequias! A nossa comunicação tá com tudo, hein? O canal do YouTube já alcançou mais de mil inscritos. E a nossa página do Facebook, como sempre, ganhando cada vez mais seguidores que são fãs da página do TRT de Mato Grosso. Mas também pudera, né? Um lugar onde você aprende tudo sobre direitos e deveres trabalhistas com um toque de humor? Quem não gosta? Então, olha só o recado que o Chapolin traz neste post sobre salário por fora. Ele diz que você pode arriscar, mas vai acabar pagando tudo de qualquer jeito. Claro que esse recado vai para o empregador, que pensa que este é um bom negócio. Só que não isso pode trazer uma dor de cabeça no futuro quando o empregado acionar a justiça trabalhista. Foram mais de 130 reações. Viu só como essa página é demais? E esse Facebook é muito antenado, não perde nada. Em tempos de fim de novela, ele aproveita para mostrar a novela da vida real. Como neste post, onde vemos uma funcionária dizendo ao patrão que não tem mais serviço e ela quer entrar de férias na segunda-feira. Mas nem sempre querer é poder, né? Afinal, para quem ainda não sabe, quem define a data das férias ainda é o patrão. Isso mesmo, eu disse ainda. Porque após a reforma trabalhista, que entra em vigor em novembro, isso muda. As férias poderão ser definidas em comum acordo. Bom, só nos resta esperar para ver, né? Foram mais de 380 reações dos nossos seguidores. E olha só quantos comentários. Muitos. Segundo a Fabiana, é o que se espera, mas vamos ver na vida real. Isso mesmo, Fabiana, vamos aguardar para ver, né? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, semana que vem eu tô de volta. Quem quiser aprender de um jeito bem simples e descontraído, vai agora mesmo no Facebook do TRT Mato Grosso para curtir a nossa página. E você também pode ficar conectado com a gente no Instagram, onde todo mundo fica bem informado com a justiça do trabalho. Zequias. Obrigado, Júri. No próximo bloco, você assiste a uma entrevista com o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato Paiva. Ele esteve aqui em Cuiabá para avaliar o desempenho dos serviços prestados pelo TRT de Mato Grosso. A gente volta daqui a pouco. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Nosso entrevistado hoje é o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. Ministro, obrigada pela sua presença aqui. O que, que o senhor veio fazer em Cuiabá, ministro? O que, que é correição? É uma, é uma fiscalização, é isso? É um prazer estar aqui. A correção ordinária é, na verdade, uma das atividades do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. A Constitutoria Geral é um dos órgãos de direção do Tribunal do Trabalho e tem jurisdição em todo o, o Brasil. E, na verdade, na correção ordinária, nós visitamos os tribunais para fazer um controle, uma fiscalização e também para propor melhorias para a, a, a efetiva prestação judicial. E de quanto tempo, de quanto em quanto tempo os tribunais recebem a visita de um corregedor ministro? A cada dois anos. Então, a, a última vez que o TRT de Mato Grosso passou por essa a, a orientação foi há dois anos. E agora a, o senhor tá, segue a, o Brasil todo? Sim, no período de dois anos nós temos que visitar 24 tribunais regionais em todo o país. Mato Grosso, o senhor está vindo, já é, é o 22 segundo estado que o senhor visita. Isso, isso mesmo. Com, essa, com esse olhar, ministro, de quem conheceu é, os tribunais, a Justiça do Trabalho no Brasil todo, recentemente, é, qual que é a sua avaliação, como é que está a Justiça do Trabalho no Brasil? Olha, eu estou com 36 anos de magistratura, é, estou terminando a minha carreira. E é um momento de muita felicidade e realização profissional estar ocupando este cargo a essa altura da vida. E ter a oportunidade de conhecer esse trabalho em todo o país. Eu devo dizer que é com orgulho que afirmo que fiz a opção certa há 36 anos atrás. Nós temos uma justiça do trabalho muito séria, muito atuante, muito comprometida, tanto no primeiro grau, quanto no segundo grau. E tem cumprido o seu papel institucional, que acima de tudo é assegurar a paz social num país de tantas desigualdades. Ministro, e esses seus 36 anos de magistratura, como o senhor disse, é, atuando Desde a, da Vara, na época junta né, do trabalho, e chegando até Brasília no, no TST, é, muitas mudanças nesses 36 anos. Né? O que, que o senhor é, lembra, relembra, como o senhor disse, na, na, profissionalmente já chegando ao, ao final da sua carreira, o que, que o senhor lembra assim, de mudanças que foram marcantes e que o senhor entende como é, importantes para a sociedade brasileira? Olha, quando eu ingressei no início da década de 80, a Justiça do Trabalho era, para muitos, nem pertencia ao Poder Judiciário, era confundida como um departamento do Ministério do Trabalho, para muitos, para os leigos. Era uma Justiça ainda que contava com a colaboração dos classistas, dos vogais, né, bem atípica, bem diferente. Depois, nós tivemos, na década de 90, um momento muito difícil, em que houve uma campanha muito forte pela extinção da Justiça do Trabalho, a sociedade se mobilizou, teve consciência da importância da Justiça do Trabalho e nós conseguimos superar essa fase. No século 21, eu digo que a Justiça do Trabalho renasceu como um fênix. não é? criou uma identidade própria, com alta performance, especialmente a partir da Emenda 45, com a criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, é, se dedicou ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. Então hoje eu posso dizer que a Justiça do Trabalho é uma justiça de ponta, tem uma das três melhores escolas de formação de magistrados do mundo, tem o PJE, processo eletrônico, instalado em todas as varas do país, tem hoje um sistema de controle chamado e-gestão, que permite acompanhar a atividade é, da prestação adicional em todo o país. Nós temos hoje o Bacenju Digital, que permite o credenciamento de contas únicas via internet. Enfim, nós estamos na ponta. O grande desafio é que se por um lado nós estamos na ponta, é, nós temos uma diversidade enorme no país. Nós temos nesse país núcleos de excelência de primeiro mundo, e nós temos irmãos brasileiros que ainda vivem no século XIX. E é. essa justiça social está no meio disso. Está no meio disso. E agora, especialmente com a reforma, né, que vem com esse viés de modernização, o nosso grande desafio é avançar, mas sem abandonar esses irmãos brasileiros que ainda estão lá atrás. Mas eu tenho certeza que nós daremos conta desse desafio. Como demos de, dos outros. Dos outros até agora. Ministro Renato de Lacerda Paiva, é, agradeço a sua presença aqui e queria deixar uh, o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. É dizer que, na verdade, é, fico muito feliz de ter essa oportunidade, de falar um pouco da justiça, acho que se tem falado muito pouco, se tem divulgado muito pouco, e aqueles que, naturalmente, é, criticam eventualmente a Justiça do Trabalho ou fazem por desconhecimento. Porque não conhecem a Justiça do Trabalho, não conhecem a nossa missão institucional e aquilo que nós estamos realizando pelo país. Só para terminar, o senhor falou de ser uma Justiça de ponta, ministro, e os prazos processuais, a própria informatização, são marcas do Judiciário Trabalhista. Sim, é bem lembrado. A Justiça do Trabalho se caracteriza especialmente dentro desse contexto da paz social, dois pilares. Um deles é a conciliação, que é aqui no, na região é muito alta, bem acima da média nacional, e a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? É dizer como os interlocutores nesse processo de capital trabalho devem agir para prevenir litígios. E isso nós temos feito com bastante competência. Ministro Corregedor Renato de Lacerda Paiva, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.